Questões ambientais, culturais e sociais foram temas do desafio criativos da escola no município de Conceição da Barra, no Espírito Santo. Trabalho trabalho como professor lá na comunidade Barreiras, distrito Cicaré, a comunidade somos, ribeirinha de Conceição da Barra. Né? E lá os alunos refletiram lá e viram né, que o lixo era o maior problema lá na comunidade. Um ambiente bem diverso né? e o lixo estava chegando a esses ambientes e contaminando. As crianças resolveram fazer o projeto através da coleta de lixo né? e incentivando a comunidade também a descartar o lixo corretamente na comunidade. Dez escolas apresentaram projetos em uma grande celebração na praça principal da cidade. O Criativos da Escola é uma iniciativa do Instituto Alana em parceria com o Instituto Votorantim. A Patrulha do Lixo foi o projeto premiado no município. O que você sentiu quando você ouviu lá que a escola era vencedora? Nossa, eu fiquei muito alegre, caso que um monte de pessoa que veio aqui, né, e nós ser campeão, ganhar, foi muito legal. <fixar>